Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço que eu não abri meus amigos Vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso sim rapaz Mais gameplays de altíssimo nível aqui para vocês Desta vez trazendo agora o top player, o cara que ficou lá no topo né Das partidas ranqueadas de Street Fighter 6 Beta Sim, de acordo com o canal do Xuses, né, mais uma vez voltando aqui pro canal com gameplays esse cara que eu vou mostrar pra vocês aqui, o I'm Still Daddy Foi o cara que ficou lá no topo mesmo desse beta Porque a gente tinha como jogar partidas casuais, ranqueadas e tal e ele foi o cara que alcançou esse posto. Então, se você está curioso e poder ver esses gameplays, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos da regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o nosso site, que é o melo.net. tá aqui embaixo no comentário fixado, onde temos lá notícias sobre games, análise de games também, crítica de filmes e muito mais, beleza? Cessa aí e conhece lá, depois dá o seu feedback pra gente do que você achou. Então vamos lá, meus amigos. Sem mais delongas Deixa eu trocar a minha tela aqui mais uma vez Lembrando, o canal do Shoes estará aqui embaixo pra vocês no comentário fixado Teremos aí aquela narração descompromissada de sempre Que vocês já estão acostumados Então, sem mais delongas, pessoal Deixa eu parar minha musiquinha aqui Bora lá I'm Still Daddy jogando de Gaio, tá, pessoal? Ó, já começamos aí Gaio vs Ryu Já começa ali com aquele pulo em cima do Hadouken Combina ele de 3 hits Nosso querido Gilly com seu giletão já coloca ali o Ryu no canto, botando aquela pressão absurda Vai tentando sair ali com seu Hadouken um Soquinho fraco ali, toma ali um Somersault amplificado Vai sendo pressionado ali com golpes baixos, né? Com golpes low e Som oh, Somersault, Sonic Boom também Ó, vai dando aqueles soquinhos ali, botando aquela pressãozinha Drive Rush, tenta sair ali o Ryuzão e foi prontamente agarrado pelo Gaio Tomou um golpe baixo ali, mais um overhead para poder fechar esse primeiro round aí. O I'm Still Dead bem convincente, hein, manos? Já conseguiu mais um pulo ali em cima do Hadouken do Ryu. Com um combate ali de 3 hits. Mais um combinho de 4 hits aí acontecendo com o Salt no final. Botando aquele aquela pressãozinha, combate ali com o Drive Rush. Esse Ryu, na situação complicada, consegue um belo cross-up. Sonic Boom ali com Sonic Blade. E acabou metendo aí um Perfect K.O., rapaz. Em cima do seu oponente aí, o I'm Still Daddy. O cara joga muito, hein? Ó, e vamos reparando. Ele tá no Diamond ali, ó, o rank dele. Vamos ver se ele vai subindo conforme as partidas forem passando, né? Ó, já consegue ali uma bela investida em cima de um whiff ali do nosso querido Luke. Drive Impact defendido. Consegue um Drive Impact em cima do golpe do Gaio ali. O Luke vai aproveitar a oportunidade. Olha o combo acontecendo O no corpo ali. Agora poder levar o Gaio pro cantão. Agarrão acontecendo, tenta ali um Cross Up, o Gaio ali, rapaz, prontamente punido também Sonic Blade com Sonic Boom acontecendo Acabou saindo ali, caindo, né, em cima do Sonic Boom Bateu na parede ali agora, olha aí o combate com o Salt, Novamente um Drive Impact ali, aproveitando as oportunidades de combo Luke numa situação complicada, os dois estão em Burnout no momento, rapaz, ó Sem recursos ofensivos e defensivos Agora vamos ver quem vai ser mais paciente. Luke já tá botando aquela pressãozinha. O Gaio vai ficando mais recluso ali, só defendendo os golpes do Luke, as investidas. Vai mandando ali o Sonic Boons. Tentou ali um golpe overhead. Os dois já estão com barra de drive novamente. Vai mandando ali os tiros do Luke. Eles vão gastando barra de drive mais uma vez. E consegue um belíssimo agarrão agora. I'm Steel Derry na paciência. Pra poder levar mais um round aí pro seu Gaio cabuloso, rapaz. Cara de Luke também joga muito, hein? Ó, aquela investidazinha ali Vai minando a barra de drive do Gaio Trabalhando ali no seu Sonic Boom, Sonic Blade com Sonic Boom Acabou absorvendo os projetos amplificados ali do Luke Ó, vai pulando ali, excelente antiaéreo ali agora Antiaéreo não, nesse air to air ali com o agarrão do Gaio que ele tem Consegue o um excelente Drive Impact ali Absorvendo toda a investida do Luke E olha só o Super Art nível 3 acontecendo do Gaio Olha a quantidade de dano, hein Hum, bica na cara muito bom, vai mandando ali os seus Sonic Booms No parryzinho ali do Luke Vai tentando investir ali, cara, mas tá muito complicado esse zoning do Gael A gente sabe que esses Sonic Booms ali perfeitos, né? No timing certo do Gael são complicadíssimos Porque eles adicionam um hit a mais no Sonic Boom né? Quando ele faz ali o pra trás e o pra frente Aperta o botão ao mesmo tempo que ele aperta o pra frente Ele dá um Sonic Boom perfeito, vamos dizer que aí ele consegue dois hits, um, um hit a mais na verdade do que seria né? E já consegue ali um combaço em cima do nosso querido Jamie Que tá no canto ali agora sendo pressionado Toma ali um agarrão Consegue ali um wake up do Jamie Com, com um golpezinho pra poder parar de ser pressionado ali Manda ali uma bebidinha Sonic Blade com Sonic Boom Lentos né, com um golpe fraco na verdade poder aplicar aquele zoninzinho, Parryzinho ele não deu muito certo, acabou tendo que defender Agarrão do Gaio é muito bem colocado ali Mais um agarrão, num cross up que falhou por parte do Jamie Hum, consegue um excelente Drive Impact o Gaio com um soco baixo ali agora poder selar mais um round. Preveu muito bem hein, o movimento do Jamie. Porque como o Jamie é um personagem rápido, normalmente alguns alguns jogadores, né, que são mais pacientes e outros são um pouquinho mais afobados e aperta um botão, né? Acaba apertando o botão no momento errado com o Jamie e acaba sendo pego nesse Drive Impact, mas agora o Drive Impact veio por parte do Jamie, hein? Tentou mais um ali, foi agarrado em cima do seu Drive Impact. Já vai dando aqueles pulinhos ali Golpe baixo, combinho de 3 hits Manda aquele Sonic Boom Já tá sendo pressionado novamente no canto ali o Jamie Tentou ali um golpezinho Tomou um wake-up ali com o um Salt, Bateu na parede com o Drive Impact do Gaio Tomou mais um combo mais uma vez o Drive Impact Batendo na parede, hein, mano Agora preveu super bem o Drive Impact do nosso querido Gaio Mas a diferença de vida está absurda E lá vem Super Art, na verdade, Critical Art Do nosso querido Jamie para poder diminuir essa vantagem de vida, mano Ai... Deu só aquela viradinha no pescoço do garoto ali, ó Poder ficar esperto Diminuiu bastante a diferença de vida Mas toma ali um antiaéreo de Somersault De Gillette Nosso querido Gaio o facão, como dizem, né Agora nossa querida Jury ali agora Tava absorvendo o Sonic Boons ali no início Carregando o seu furrar Já vai gastando ali com seus projéteis baixos Consegue um excelente pulo ali, mas não conseguiu converter ali o combo Por conta do timing Golpe baixo do Gaio ali com o Somersault Agarrãozinho acontecendo Vai botando aquela pressãozinha ali Juri muito esperta Não consegue conectar o resto dos combos ali Poder sair Passou direto o Summer Salt, Mas a Juri não conseguiu punir Eles vão só trabalhando ali agora na pressão Juri tentando de todo jeito sair do canto O Gael consegue emendar mais um combinho ali Muito tranquilo Jurizinha consegue um excelente Shoryuken de pernas aéreas ali ó Nossa, foi demais ali agora, hein E tomou um combaço de seis hits ali do Gaio, Diferença de vida tá muito boa ali agora Gaio na extrema vantagem com a Juri ainda no canto Vai trabalhando ali nos golpes baixos e consegue uma rasteirinha Na verdade um golpe baixo, acho que foi um D3 que ele usou ali, né? Um baixo X No caso do Playstation Vai ali trabalhando no Sonic Boom Sonic Blade ele poder impedir o avanço da Jury Consegue um excelente combinho ali com golpes fracos E giletão no final Agarrão acontecendo por parte do Gaio Drive Impact, ele bateu na parede, completa ali o seu combaço Situação complicadíssima pra Juri agora sendo totalmente pressionado. Esperou muito bem ali agora, mas foi muito afobado para poder punir. E não conseguiu o Gaio, hein? Carregou ali o Furrar, não completou ali o combo na voadora que ele conseguiu. Mas ainda assim a vantagem de vida é extrema e consegue um Perfect KO, nosso querido Gaio. Eita, nós. Barata barato tá muito louco, ó. Vai mandando ali os seus Hadoukens ali que foram consumidos pelo Sonic Boom do Gaio. Comeu de quatro hits do Gaio ali com o Giletão no final. Vai trabalhando o seu zone ali com Sonic Boom. Ken ativando seus parries ali pra poder absorver tudo. Sonic Blade com Sonic Boom. Tentou ali cavar um Sonic um Summersault. Foi punido pelo Ken. Que agora está em Burnout, hein? Ó, combate ali do Ken mais uma vez com o Tatsu pegando fogo. Utilizando o Dash do Ken. né? Que para você ativar os golpes de fogo do Ken, que ele tem, Shoryuken, o. Chute aéreo que ele tem também Aquele chute aéreo não né Eu esqueci o nome do golpe Mas é um chutinho que ele passa pro outro lado Inclusive quando tá pegando fogo Tudo você tem que ativar A, a partir do dash do Ken, Entendeu? Senão você não consegue E aí acaba tomando ali Um anti-aéreo De giletão De facão para poder fechar mais um round I'm still dead. E vamos lá Começa ali no seu Sonic Boom Cavando ali um anti-aéreo De novo com o facão Conseguiu também um anti-aéreo do Ken ali, muito esperto, muito paciente Vão trabalhando ali nos footsies, no jogo neutro Consegue uma excelente investida aí o Ken com um combaço de 9 hits ali de Shoryuk de Fogo Mais um combate ali com Shoryuken de Fogo do Ken no cantão Aproveitando boas aberturas aí, boas oportunidades Ó, Drive Impact, poder tentar sair do canto ali agora Acabou batendo na parede o Ken, mas o Gaio não conseguiu a oportunidade, cara cara Nossa, eu até embolei aqui, rapaz Empolguei tanto quando ele bateu na parede que até me embolei ali que o Gaio não conseguiu aproveitar a oportunidade de punição quando ele bateu na parede, né? Ó, o dashzinho ali agora que foi cancelado pelo Kenny, pego pelo agarrão do Gaio. Os dois estão em burnout ali nesse momento, muito pacientes. Gaio acaba recuperando a sua barra de drive primeiro, está com recursos ofensivos e defensivos e consegue um anti-aéreo ali com gileton amplificado para poder fechar mais um round e mais uma luta, hein? Ó, consegue uma excelente rasteira, pegou os dois hits, vai tá trabalhando ali no Sonic Boom. Parryzinho do Ryu, hein? É muito Sonic Boom, cara, Jesus Cristo. Pegou muito bem ali em cima do Hadouken do Ryu, combinho de 3 hits, vai botando o Ryu no canto, Drive Rush ali acontecendo também. Pressão absurda do Gaio e Drive Impact veio por parte do Ryu, deixando o Gaio em Burnout, hein? Conseguiu uma leve punição ali, mas não completou o combo. Passou do outro lado ali o Ryuzão Vai só trabalhando ali Olha aí, acabou stunando Um pixel de vida pro Ryu Ele tem, tem, ele tem que tentar aproveitar essa oportunidade de todo jeito ali agora, rapaz Só que o, o Gaio agora tá com barra de driver Ryu está em burnout e acaba tomando ali É um Sonic Boom No chip damage para poder, sei lá, mais um round Para o nosso querido Gaio Sonic Booms ali acontecendo novamente Pulou muito bem ali o Hadouken do Ryu Tentou um cross-up ali, foi agarrado pelo Gaio Pervezinho acontecendo ali, saiu muito bem do agarrão Ryu Dendin charge ativado, vai trabalhando seu Sonic Boons também Ryuzão ali tá com um choque no seu corpo, só esperando a oportunidade perfeita Vai trabalhando o Sonic Boons ali, vai botando aquela pressão no Ryu ali que tá no canto, hein mano Consegue um Drive Impact ali agora, mas não foi o suficiente pra poder stunar o Gaio Tentou um cross-up ali, foi muito esperto, fez um agarrão Botando o Ryu mais uma vez no canto, trabalhando ali com seus drive rushes, Pressão absurda acontecendo, está em burnout mais uma vez o Ryu Barra de drive do Gaio também está quase acabando ali agora Ryu complicadíssima a situação para ele ali agora, sem recursos ofensivos e defensivos Vai tentando fazer investida de todo jeito para poder sair do canto Mas o Gaio está muito paciente, cara, só esperando as suas barrinhas de drive ele encher Agora está de volta a barra de drive do Ryu também. Vão trabalhando aí nos footsies. Gaio vai só cavando golpes baixos ali agora. Dando aquela incomodada no Ryu. Vai empurrando com o Drive Impact no sentido dele de bater na parede. Vai bater. Nossa, previu muito bem o Drive Impact ali agora. O riozão da massa vai aproveitar a oportunidade com o Critical Art. Não aproveitou, hein? Agora o Gaio que está em burnout. Vai trabalhando aí com o Sonic Blade. Vai dando aquela provocada ali no seu adversário. A gente viu ali um, um t-bagzinho ali com... Um taunt do Gaio acontecendo, hein? Ó, deu aquela voadorinha ali, ó Trabalhando os golpes baixos Consegue uma excelente punição Mas não completou o riozão da massa, rapaz era, era a oportunidade perfeita dele diminuir essa diferença de vida Com o Critical Art, não conseguiu E Critical Art em cima de Critical Art ali, meus amigos Acaba pegando do rio favorecido Olha a voadora pra trás do Gaio que acaba pegando e o Ryu leva mais uma partida para poder selar também Este vídeo aqui, meus amigos Nossa, cara, partidas muito loucas Aqui, inclusive Essa final do Ryuzão aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho de Street Fighter 6 com gameplay de alto nível aí pra vocês. Esse I'm Still Daddy, eu acho que eu já trouxe gameplays dele aqui no canal outras vezes pra vocês. O cara joga muito, né? E de acordo com os Shoes, que o canal está aqui embaixo no comentário fixado, né? Com dados que ele pegou e tudo. Ele ficou, no... ele ficou top player mesmo nas ranqueadas do Street Fighter 6 beta. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desses gameplays e tal. Eu vou adorar ver a opinião de todos.